Oi, você sabia que a sustentabilidade não é simplesmente uma discussão só sobre meio ambiente? É claro que não. Nós somos da equipe do Desabrochar do Conhecimento e vamos trazer algumas questões para refletir como a falta de sustentabilidade se relaciona com o capitalismo. Por exemplo, eu apresento aqui os três pilares da sustentabilidade. O pilar ambiental, o social e o político. Tem estudiosos que eles falam que a sustentabilidade tem mais de cinco pilares. Só que, por exemplo, o econômico, ele está dentro do político, então a gente meio que junta essas duas áreas. É verdade, porque também não dá para a gente falar de sustentabilidade sem falar de política e de economia, né? São assuntos que não se separam em uma discussão. Afinal, o mundo atual, ele é globalizado, ele é capitalista e ele apresenta um colapso ambiental de enorme proporção. E esse é o nosso sistema atual. <risos> Bom, há pessoas que dizem que a gente já caminha para uma sustentabilidade. Mas você acha que pode haver de existir essas sociedades sustentáveis dentro do capitalismo? Ah, para alguns estudiosos eles falam que isso é impossível. Impossível? Eu acho que isso está sendo extremista. Porque pode até ser. Mas o fato é que a sustentabilidade está na contramão das ideias do capitalismo. É, o capitalismo é um sistema econômico mundial, né, no qual a gente está inserido hoje em dia. E ele se baseia em pessoas que oferecem a mão de obra em troca de moeda, para consumirem e haver novamente uma troca de moeda, fazendo com que esse dinheiro gire. É, o principal sucesso do capitalismo é o de acumular capital. Acumular capital? Exato. Acumular capital é ter tanto dinheiro quanto imóveis, quanto automóveis, tudo o que você puder comprar. Mas tudo que você compra não soma prejudicial? Mas é. Imagina que quanto mais você consome, mais recursos naturais tem que ser utilizados para produzir mais e você gera mais lixo. Então, além disso, tudo que você puder comprar não significa que é tudo que você necessita para viver bem. Hum, a prática de comprar é, é mais do que é preciso, o necessário chamamos de consumismo, não é? Isso se tornou sinônimo de felicidade. Um exemplo é na re, nas redes sociais. A gente vê as pessoas dizerem que vão às compras para relaxar, sair dos estresse, enfim. E voltam para suas casas felizes, com as mãos cheias de sacolas, não é mesmo? Você sabia que dentro do sistema econômico capitalista é exatamente isso que as indústrias querem? Na verdade, elas precisam disso para se manter dentro do sistema. Como assim? É feito como um apelo psicológico. As propagandas elas são usadas para criar necessidade de comprar determinado produto sem que a gente realmente precise dele. Nós caímos nisso assim fácil? O tempo todo! E se a gente não estiver atento a isso? É quase como um ciclo inconscientemente... Quantas pessoas você já viu comprar uma blusa só porque ela estava com bom preço ou porque ela era bonita? É, algumas vezes. A própria indústria faz isso. A indústria depende desse ciclo para se manter e acumular capital. Mas calma aí, o que, que tudo isso tem a ver com sustentabilidade? Por exemplo, os produtos têm uma determinada vida útil. Quando uma roupa rasga, normalmente as pessoas jogam no lixo. Mas ela poderia ser costurada, poderia ser feito algum artesanato para não deixar o defeito aparente. Então você está renovando esse material e transformando em algo novo para não precisar jogar fora. Então, ser sustentável é só reciclar ou reutilizar? Que se for assim, eu faço. Eu já faço isso. Bem, ser sustentável é muito mais do que isso, e não tem só a... e não está presente só no ato de consumir os produtos. É, as fontes de energia, os processos de produção e até mesmo a produção de alimentos, né? São práticas que podem afetar muito o meio ambiente. E nós não temos ideia de tudo isso. Espera aí, produção de alimentos? É, tu não sabias? O maior consumo de água e também o setor que mais desperdiça água no Brasil é o setor do agronegócio. Não, eu não sabia disso. Pois é, menina, geralmente esses tipos de informações não é dito nos canais de grande mídia, até porque são financiados também pelas empresas do agronegócio. Então, esse tipo de mídia está envolvido no processo de manipular dados para esconder o que realmente importa e te fazer continuar comprando e comprando, achando que o lixo pode simplesmente desaparecer como um conto de fadas. Bom, por um outro lado, todo mundo concorda que a tecnologia... É uma coisa boa para a sociedade, mas ela favoreceu muito mais a geração de lixo e o consumismo, né? Porque quanto mais ela evolui, mais ela traz novos aparelhos, mais atualizados. Então, mais pessoas descartam os aparelhos, às vezes até em bom funcionamento, apenas porque eles são um pouco ultrapassados para comprar os mais novos. É verdade, ainda por cima foi criada a obsolência programada. Você já deve ter ouvido sobre isso, que nada mais é do que um prazo de validade cada vez menor para um produto se tornar obsoleto, apresentando algum tipo de mau uso ou mesmo ele para de funcionar. Aí você vai lá e compra um mais moderno no mercado. E veja como ocorre o ciclo de consumo em massa. As próprias plataformas de redes sociais lançam versões mais atualizadas que não são compatíveis com aparelhos mais antigos, justamente para forçar as pessoas a comprar um novo aparelho. É, você sabe, não dá para ficar fora das redes sociais no mundo em que vivemos, né? Mas não é nem por causa disso que precisamos ceder aos apelos para a compra a todo momento. Às vezes basta uma visita a um técnico de confiança para resolver um problema simples, sem precisar comprar outro aparelho. A gente tem que pensar nisso também, né? Apesar de tudo isso, há muito que mudar para a gente caminhar para um planeta sustentável. É, as principais mudanças não virão somente das práticas de cada um, né? Elas são muito importantes, mas é preciso uma grande mudança no nosso sistema econômico, que envolva as indústrias, as demais empresas, os governos e os demais órgãos responsáveis pela gestão dos nossos bens naturais. Parece que também não sejam transformados em apenas recursos para serem utilizados por uma classe social que domina e se beneficia do mercado no nosso sistema. E você? O que você pensa a respeito? Espero que você possa ajudar a fazer diferente.